O Bitcoin segurou na casa dos 19.800 dólares, uma região importantíssima de suporte agora aqui no curto prazo. Eu comentei para vocês na última análise do canal que o Bitcoin precisava segurar nessa região. Agora a gente vai dar uma olhada em regiões de resistência aqui, que o Bitcoin precisa romper para poder dar um respiro aqui no preço. E vou falar para vocês se o sentimento está favorável. Para isso aqui acontecer ou não, a gente vai dar uma olhada também nos principais indicadores aqui para o Bitcoin. Também vou comentar para vocês aqui sobre algumas notícias que eu considero importantes aqui relacionadas a, aos Estados Unidos e por que, que eu acredito que em breve, pessoal, muito em breve a gente pode ver de novo aí as máquinas, as impressoras de dólar voltando à ativa aí, tá? Isso pode dar uma reversão grande aí no mercado até meados de setembro, outubro desse ano. Então vamos dar uma olhada. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos, se você não está inscrito ainda, se inscreve e participe também do grupo do Telegram, tá? E só lembrando para quem tem experiência com o Mercado Futuros e quer aproveitar as promoções, pessoal, tá? Só para deixar claro para vocês aqui, tá? O melhor bônus que tem agora aqui é da que está dando 7%, ou seja, você pode ganhar até 7 mil dólares de bônus, tá? Dependendo da quantidade que você deposita na corretora, tá? Isso aqui é só para uh, futuros, tá? margem, você não ganha nada de spot, tá, pessoal? Esqueça para é, margem adicional para você operar na corretora. O melhor bônus aqui é da Prime SBT, tá dando um 7%, tá? Vou deixar o link aqui em cima, com todas as instruções na, na descrição desse vídeo aí, mostrando como você pode, né, como funciona esse, esse, esses bônus, tá? Porque algumas pessoas mandaram mensagem para mim, inclusive e-mail, perguntando, pessoal, não consigo responder todo mundo, tá? Então eu atualizei ali o vídeo da Prime SBT, uh, botando todas as informações, inclusive no meu site também, tá? andrefault.com você pode ver ali todos os principais bônus com tudo explicadinho como funciona, tá bom? Então dá uma olhada lá, aproveita se você tem experiência aqui, tá? Porque esses bônus são bem interessantes, eu, eu pessoalmente uso eles aqui também para operar, tá? Você não precisa ter, uh, fazer KYC aqui para as corretoras, tá? Você pode depositar, inclusive criar uma conta nova se você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, o que a gente pode esperar? A gente segurou nessa região de suporte importante, né? Eu comentei para vocês que essa aqui seria uma região muito importante a gente segurar. E seguramos, tá? Aqui no curto prazo foi um sinal bom. A gente tinha essa linha aqui, ó. Essa linha de baixo aqui, pessoal. Essa linhazinha que eu vou... inclusive, excluir aqui agora, tá? Mas, enfim, vou deixar aqui como referência. Então, uma região importante que o Bitcoin segurou. Porque se ele perdesse essa região aqui, ó. A coisa poderia desandar e a gente buscar, né? Até porque não fazer um fundo mais baixo, tá, pessoal? Agora que a gente está testando essa outra linha aqui de cima, né? Essa linha aqui de cima, a laranja mais escura, né? E tivemos aqui uma certa resistência tá galera mas para mim a gente não teve um volume grande aqui para poder reverter não tá acho que isso aqui pode né, fazer um falso aqui uma falsa resistência se a gente fazer fazer um pivô de alta aqui no Bitcoin seria um sinal bem interessante tá galera que eu tô de olho aqui agora Tá, então para mim, uh, o que eu estou de olho é que agora é isso aqui, tá? se a gente fizer esse, esse pivô de alta aqui no Bitcoin, ó, isso aqui seria muito, muito bom, tá? pelo menos a gente testar essa região aqui dos 22.700, tá? e por que não pessoal, tá? eu só mostrando para vocês aqui agora, se a gente fizer esse pivô aqui também, a gente poderia buscar a casa aqui próxima dos 24 mil dólares, tá? então seria a projeção de Fibonacci desse, desse pivô aqui, tá bom? E se isso aqui acontecer para o Bitcoin, seria fantástico para a gente poder aí né, fazer, realizar vendas, né, pessoal? Botar um cash aí, como falei para vocês, que essas regiões 24 para cima eu vou estar interessado bastante em vender aí, tá? Para proteger o capital, porque a gente poderia ver aí ainda por mais um mês e pouco aí o Bitcoin ainda dando uma derrapada, tá? E para mim esse fundo aí ainda, ainda não chegou, tá? É o que eu acredito. Tá bom, mas no curto prazo o sentimento aqui do Bitcoin tá interessante. A gente tá aqui no long short ratio. Aqui, a gente pode dar uma olhada também, tá abaixo de um, tá pessoal. Então isso mostra que a gente tá aí. A gente pode inclusive ver aqui no CVD da, dessa, das, das baleias, aqui, né? Essa linha azul, tá? Eu vou até dar um zoom para a gente poder dar uma olhada. Que elas estão aqui acumulando, né? Comprando, né? Nessa, nessa queda toda aí, tá? Então essa linha azul que tá aumentando, enquanto as sardinhas que estão vendendo aqui nessa queda, tá bom, pessoal? Então tome cuidado aí. Tá, acho que é um momento que quem não está exposto em Bitcoin, está aproveitando a oportunidade, já é interessante, pelo menos no curto prazo, fazer realizar compras aí, tá? Mas eu não ficaria com essas, com essas compras aí, né? Você até pode avaliar se você não está exposto, mas eu acho que, para mim, aqui agora é as regiões 24 e 25, pessoal, conforme eu comentei para vocês em outras análises aí, tá? Essas regiões Fibonacci aqui eu vou estar tá vendendo. Tá bom? Porque eu acredito que a gente poderia vir buscar essas regiões aqui ó, antes de fazer um fundo mais baixo para o Bitcoin. Tá? Esse aqui é o, é o cenário que eu estou mais acreditando da gente fazer, tá bom? A gente ter essa correção aqui, esse começar a respirar aqui agora, tá? Buscar, inclusive, por que não, essas regiões aqui dos 25, 26, tá? Ah, tem, um, tem inclusive um canal aqui agora e voltamos aqui a cair, fazer uma última queda para a região dos 13, 14 mil dólares, tá? Esse é o cenário que eu estou mais acreditando, tá? obviamente aqui eu não estou aqui para adivinhar o futuro, tá, pessoal? Mas a gente tem que ter uma noção para onde a gente poder ir com o preço, tá? Por enquanto o, o sentimento aqui está... As pessoas tão, não estão acreditando nessa alta aqui para o Bitcoin, tá? Isso aqui é um sinal positivo para a gente, tá? Então a gente tem que ir contra aqui o mercado nesses momentos, tá? Então a gente pode dar esse respiro para a região aqui próxima dos 24, 25 daí para mim eu vou estar vendendo para poder uh, realizar realizar novas compras mais abaixo, tá bom, pessoal? Então é isso que eu estou aqui de olho uh, para o curto prazo do Bitcoin, né? curto aqui, médio prazo, digamos assim. Tá? Uh, o bom sinal aqui no curto prazo, a gente está vendo a SP500 voltando a subir, tá então a gente está tendo essa, essa melhora aqui, tá não é uma subida ainda, uh, digamos assim, que a gente possa dizer que reverteu nem nada, tá? mas acho que é um bom sinal aí. Tá? Vamos acompanhar aqui agora os pequenos 500 também. Tá, mas para mim, é essas regiões de resistência que eu estou desenhando aqui no gráfico, inclusive eu vou deixar esse gráfico aqui para vocês, tá? Com essas regiões uh, na live aqui do canal, tá pessoal? Então, eu vou deixar a live aqui rodando com os principais indicadores e gráficos, tá? Inclusive, eu vou reformular ela amanhã de manhã, tá? Para final de semana estar tá rodando certinho. Eu tive uns problemas aí com o servidor, que não estava conseguindo mexer, mexer direito. Agora tô conseguindo resolver, tá bom? Então, vou deixar tudo que for importante aqui no canal. Então, se inscreva aí, deixa seu like para apoiar, para cada vez mais eu aprimorar os conteúdos aqui, para todo mundo aí, né? Sair ganhando, pessoal, beleza? Então, eu acho que é isso, esses pequenos voltando a subir. Eu acho um, um ponto importante aqui também, que a gente tem que ficar de olho, é na dominância do Bitcoin, que está na casa aqui dos 44%, tá galera? Essa aqui é a região muito importante, ó, eu mostrei para vocês aqui nesse gráfico diário, ó, que essa aqui é uma linha, nessa linha amarela aqui da dominância, tá? Uh, que, era uma re... que era resistência, suporte nessa região, agora virou resistência também. A gente tem que transformar essa região numa, numa região aqui de agora... É suporte para a dominância, tá galera? Então fiquem de olho aqui agora nessa região dos 44%, tá? A gente tem que segurar aqui, porque a gente começar a derrapar, galera, a coisa fica bem complicada. Daí eu, ficar, eu comece, vou começar a ficar bearish se a dominância começar a cair para cá, tá? Se a gente perder a região dos 43% para baixo aqui, a gente já começa a ficar é, bearish em relação ao Bitcoin, tá? Fico mais baixista aí, porque a gente pode ver um problema, as balês chegar uh, com uma oportunidade aí para poder tirar mais dinheiro das sardinhas, tá bom, galera? Então, acho que é isso. Em relação aos outros indicadores aqui, eu acho que a gente não, não dá para ficar operando em cima disso aqui agora, tá? o pessoal está muito afastado, tá? Aqui esses pools de liquidação da BitMEX. Eu tenho um treinamento aqui no meu site ensinando como usar esses indicadores aqui, tá? Mas nesse momento não está muito interessante aqui, não. Eu gosto de ver o preço um pouco mais próximo aí, tá? Mas para mim é isso aqui, ó. Se a gente buscar essas regiões aqui... Essas regiões aqui, eu vou estar vendendo, tá pessoal? Mas pra mim aqui agora no curto prazo, se a gente romper, buscar regiões aqui abaixo, eu não vou estar comprando tanto assim não, tá? Eu vou comprar aqui, mas é, realmente pra mim a região que eu tô mais de olho aí é a região dos 13, 14, mas eu acredito que a gente vai dar um, dar um respiro mais pro Bitcoin antes de buscar essas regiões, tá? Acho que a gente tem que deixar o mercado voltar a ficar o sentimento do mercado ficar um pouco mais as pessoas acreditarem na alta pro preço voltar a cair, tá pessoal? Nesse, nesse momento a maioria das pessoas estão acreditando na baixa, tá? Então eu acredito que a chance maior que a gente tem aqui agora é do preço dar esse respiro aí, tá bom? Então vamos acompanhar, atualizo vocês aí à medida do, né, do da, que for, as coisas foram for acontecendo. tá O mercado tá numa região complicada aqui de operar, tá? Então tomem cuidado aí, não saem uh, entrando muito pesado, tá? Mas quem quiser aproveitar também, pessoal, tá? Não se esqueça que tá o Orca Sinais aqui tá incrível, tá? Quem acompanha tem nice, aí, tem o grupo free. Esse mês aqui, nossos resultados estão muito bons, tá? A gente, no mês passado a gente teve uh, vários problemas aí, tá? A gente, tem, a gente agora redefiniu -re -re algumas estratégias que a gente está usando. Então, quem quiser aproveitar aqui o Ork Sinais, nice, uh, vale muito a pena, tá? Participe pelo menos do, do sinal aqui do, do, do, do canal free. Tá? Então, tem aqui o link aqui embaixo na descrição. Tá? E quem quiser assinar aqui, vale muito a pena, pessoal. Os resultados estão demais aqui. Esse mês aqui a gente fez praticamente 64% aqui, tá? É, em relação à mão, à mão aqui que a gente está entrando. E também tivemos aqui mais de 80% de assertividade, tá? Então é então, incrível aqui nesse momento no mercado, a gente aproveitando as oportunidades. Então você pode sim ganhar aí, uh, dinheiro nesse mercado do jeito que está, tá, pessoal? O mercado sempre vai dar oportunidade para a gente. Então, aqui no Orcos Sinais, com certeza, você vai ter aí o, as, as melhores oportunidades, tá? A gente está olhando todos os ativos e botando os melhores sinais para vocês aproveitarem. Tá? Então, link aqui na descrição abaixo. Galera, agora eu vou falar para vocês é, em relação ao que, que eu estou esperando aí, tá? em relação à parte mais macroeconômica do mercado e por que, que eu acredito que é, em breve a gente pode ver um cenário que o, o, a reserva lá dos Estados Unidos, né? o, a, o Banco Central dos Estados Unidos pode voltar a imprimir dinheiro. Tá? Pode parecer loucura que eu estou falando para vocês, mas eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou imaginando aqui, o que eu estou vendo aqui, tá? baseado nessas notícias. Uh, tá mostrando para mim que a gente. Que esse cenário de inflação tá longe de acabar. para mim vai aumentar. Eles não vão conseguir controlar isso aqui, tá? E acho que vai ser uma coisa que. Os Estados Unidos tem duas opções, tá? Ou vai entrar numa recessão, ou vai começar a entrar numa hiperinflação, tá, pessoal? E para mim, os Estados Unidos vai escolher um cenário de hiperinflação, tá? É, que eu acho que é o menos pior, tá? Vou mostrar pra vocês aqui por que isso aqui, beleza? Então, primeira questão aqui, a gente poder entender, né? O que eu quero mostrar pra vocês aqui no vídeo, nesse, nessa, nessa análise, né? A gente tem aqui, então, o sentimento do consumidor lá, né? Nos Estados Unidos está em níveis recordes, lá, lá de 1980, tá, pessoal? Então, as pessoas estão gastando muito pouco, tá? Elas estão gastando pouco porque o custo de tudo tá, tá muito caro lá, né? Para as pessoas, tá tudo, tudo muito caro, tá? É, a gente pode ver, inclusive, esse gráfico aqui também do, do, do, do Banco Central Americano, né? mostrando aqui é, aqui ó falando que está em níveis patamares que de quase lá em 1980 né então realmente incrível esses valores aqui é 2008 na verdade né 2008 mas também em 1980 a gente chegou nesses patamares aqui tá então é, a gente tinha uma, uma um cenário de recessão muito grande aqui tem um problemas bem grandes aqui em 2018 né 2008 na né, galera então, uh, esse é um problema, as pessoas estão gastando muito pouco, né? elas estão uh, com medo de, de gastar seu dinheiro aí, né? isso gera uma série de problemas aí, né? o dinheiro não muda de mãos, não tem arrecada, arrecadação nos Estados Unidos, né eu posso dizer para vocês que eu tenho negócios nos Estados Unidos, que uh, né, são negócios de e-commerce lá nos Estados Unidos, né? e eu vejo que as pessoas estão uh, gastando menos, elas estão comprando menos, tá? isso é um ruim no caso até para o meu negócio lá. É, mas também é, a gente paga menos imposto, as pessoas, o dinheiro não muda de mão, isso é um problema bem grande, tá galera? Então acho que tem que ficar de olho nisso aqui, tá esse primeiro ponto. Então os Estados Unidos tá aqui agora em, em, em, entre duas opções, né ou entrar numa, numa recessão ou numa hiperinflação aqui, tá? E, então esse aqui até eu achei no Twitter essa, essa, esse GIF aqui que é bem interessante, tá? Vou deixar todos esses links aqui pra vocês na descrição, tá bom? Todas essas notícias aqui, tudo que eu tô pesquisando tá então é realmente incrível isso aqui engraçado tá, pessoal é realmente é, é, é uma situação muito complicada tá e não é uma tarefa fácil não é uma coisa que algumas pessoas falam inclusive uh, né, no grupo Telegram ali fala não agora o Fed vai aumentar o juros vai aumentar a taxa de juros enfim e vai tudo morrer o Bitcoin vai morrer pessoal não é tão simples assim tá eu acho que o, o, o buraco é muito mais embaixo e acho que eles vão escolher o caminho menos dolorido e acho que o caminho menos dolorido pode ser sim uma uma hiperinflação aí para o Bitcoin tá bom é, então para mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui pessoal tá o primeiro ponto importante que a gente tem que ter uma noção, é em relação aqui à, à dívida dos Estados Unidos em relação ao, ao PIB, tá? Então a gente está aqui com 130% de dívida, né? a razão da dívida em relação ao PIB é de 129%, quase 130%, tá? Então os Estados Unidos tá endividado, né, como nunca esteve, né? A gente está aqui praticamente só subindo, né? Olha só, em, em, em, praticamente que em 1970 a gente estava com 30, 33%, tá? Agora que a gente passou para 130%, pessoal. Isso aqui é muito elevado. Né? Então, para os Estados Unidos eles aumentarem a taxa de juros, eles vão se endividar ainda mais. Tá? Eles vão aumentar a dívida de um jeito muito forte. E o problema maior que é o seguinte: eles aumentando a dívida, aumentando essa dívida, né? eles vão ter que. De alguma forma, alguém vai ter que comprar essa dívida ou eles vão ter que achar alguma forma de, uh, né? de poder compensar isso aqui. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo como eles vão fazer isso aqui, tá? E como que eu, que eu acho que eles vão resolver esse problema, tá? Então, isso aqui é importante ficar atento, tá? Isso aqui realmente as pessoas não, não se dão conta, os Estados Unidos estão tá endividados e não é só os Estados Unidos não, pessoal, tá? Vou mostrar para vocês aqui também, ó, esse gráfico aqui, ó, mostrando que uh, vários outros países estão na mesma situação, aqui, o Japão, 257%, ó, o Japão em, em dívida em relação ao PIB, tá? Aqui a, a Grécia, 200%, tá? Uh, Cabo Verde, Itália, lá na, na Europa, tá? Um problema muito grande, Itália tá maior que os Estados Unidos, Sudão, enfim, todos os países aqui, pessoal, tá? É um melhores cenários que a gente vê aqui, ó, os países estão na casa aqui dos 60%, né? O Brasil tanquinho, 91% tá? de, de, da razão da, da dívida em relação ao, ao PIB, tá? Então é incrível, o Brasil tá, uh, tá quase chegando no ponto aí de que ele tem mais dívida né, do que PIB, né, no caso, tá? É que esse gráfico aqui mostra, deixa eu ver qual que é a data desse gráfico, a tem a data específica. Tá, mas deixa eu ver os Estados Unidos aqui, tá com quanto aqui agora? Estados Unidos, aqui nesse gráfico, tá mostrando, agora não vou achar aqui. Tá, mas enfim, tem que ver a data aqui certinho. Aqui, é outubro de 2021, tá? Outubro de 2021. Então, isso aqui tá só, só piorando, pessoal, tá? Esse aqui é um problema bem grande. Isso mostra pra mim aqui algo que eu vou finalizar aqui o vídeo, que você vai entender por que que eu acredito que os Estados Unidos vai imprimir cada vez mais dinheiro, tá? Que eu acho que vai ser a única solução para eles conseguirem aí resolver esse problema, tá, pessoal? Então, galera, olha só, vamos dar uma olhada aqui agora o que está acontecendo, porque eles. saiu uma notícia ontem aqui do Biden falando, né? Que eles vão agora aliviar imposto sobre a gasolina durante três meses, pessoal. Três meses de. que eles vão cortar imposto sobre a gasolina aqui, né? A ideia disso aqui, teoricamente, é para reduzir a inflação, porque o óleo aqui, a gasolina, impacta diretamente nisso, né? Só que eles vão arrecadar muito pouco, né? Eles não vão arrecadar quase nada. Isso aqui, arrecado, se não me engano, acho que. Não sei se são 10 bilhões por mês, ou no período total desse, desse, dessa falta de arrecadação, que eles vão deixar de arrecadar 10 bilhões, tá? Mas da onde vai vir esse dinheiro? Eles têm que Eles têm que. Eles vão cortar do, do, do orçamento desse dinheiro, eles têm que pagar coisas, né? Esse, aqui, a, a, esse dinheiro aqui da gasolina, no caso, né? dos impostos, vai para infraestrutura lá nos Estados Unidos, rodovias, enfim, tá? Então eles vão ter que gastar de qualquer forma, tá? Esse dinheiro eles não vão poder deixar de arrecadar, eles vão ter que continuar gastando, né? E pra mim, pessoal, esse dinheiro aqui vai vir aí de impressão, impressão de dinheiro, tá? Então, na verdade, até inclusive, assisti essa notícia aqui da Fox News falando aqui, ó: uh, esse corte de, da, da, da, da gasolina, aqui da imposta de gasolina. Aqui, veja como os, os americanos, né, os motoristas americanos vão, na verdade, economizar dinheiro. Na verdade, os, os motoristas não vão economizar dinheiro, pessoal. Isso aqui vai voltar em forma de inflação com impressão de dinheiro, tá? Esse aqui é o ponto que eu quero mostrar para vocês, que a coisa vai ficar complicada. Eles não vão conseguir controlar essa inflação, na minha opinião, Tá? É, eu acho que, pelo que eu estou vendo aí, tá estudando, eu passei praticamente ontem o dia inteiro olhando aqui, tentando entender, acho que eles não vão conseguir controlar essa inflação tão alta, uh, tão, uh, tão alta aí, né? E aumentar a taxa de juros não é uma opção, porque é tanto assim, aumentar tanto, porque eles teriam que aumentar para quase 9% a taxa de juros, pessoal. Só que se eles aumentarem para 9% a taxa de juros, eles vão gerar uma dívida aí uh, anual aí de, na, na casa de 2 a 3 trilhões de dólares de dívida, tá? e hoje em dia os Estados Unidos não tem nem como eles não arrecadam isso praticamente tá então é, é, é bem complicado é tá? uma situação muito complicada que levaria eles para uma recessão é, difícil tá bom então para mim pessoal cada vez mais a gente vai ver aí tá ao longo do tempo agora no curto prazo as pessoas estão falando que a ah, o dólar vai ganhar força beleza mas pessoal cada vez mais a gente vai ver aqui o poder de compra do dólar só diminuindo tá é isso aqui é, é, é impressionante tá bom e para mim aí, a gente tem que se proteger. Como é que a gente vai se proteger aqui né? D -d -d dessa situação aqui, pessoal? É comprando né, ativos que vão nos ajudar aí a, a, ter uma, a virar um, que vão virar cada vez mais uma reserva de valor, tá? E daí vem, vem a questão de uh, imóveis, né? A gente pode comprar também, inclusive, ações de empresas que podem aí valorizar ao longo do tempo, tá? porque ações de empresas também são uma, uma reserva de valor. Tá? ouro, né? que apesar de não ter sido uma reserva de valor muito boa na década, aí não variou muito de preço, não subiu muito, né é, ele é sim uma reserva de valor. Né? E o Bitcoin, pessoal, que o pessoal fala que não é uma reserva de valor, na minha opinião, se assim, a gente olhar a história do Bitcoin até agora, tá? é, inclusive seguindo aí por essa média de 200 semanas, aí, na minha opinião, o Bitcoin sim, na minha tendência a tendência aí do Bitcoin é né? cada vez mais subir de preço. Tá? A gente pode ter agora uma correção muito grande, né? e ser uma reserva de valor não quer dizer... Que não é, não, não é, que, que a gente não, não pode ser volátil, tá? Reserva de valores já são voláteis, né? o ouro é volátil, né? Os imóveis variam de preço, tá? as ações variam de preço, mas elas, a tendência de, desses ativos aí, eles subirem ao longo do tempo, né? Enquanto o dólar vai só despencar aqui, porque a gente vai ter cada vez mais inflação. Essa aqui é a minha opinião, tá, galera? E para mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, para vocês entenderem o que tá acontecendo, vamos puxar esse gráfico aqui, do esse, essa tela aqui do. Da, que é muito interessante aqui esse site, tá? Vou deixar todos os links aqui desse site aqui na descrição, tá? Aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Ah, então a gente tem aqui, né, o, a, a dívida dos Estados Unidos aqui agora, né, em relação ao PIB tá em 130% aqui quase, tá? Esse aqui é, é o problema principal, na minha opinião, né? E as pessoas estão cada vez mais gastando, gastando menos, né? Elas estão gastando menos, menos, menos, gerando menos imposto, tá, pessoal? Então elas estão gerando menos imposto cada vez mais aqui, na minha opinião, tá bom? Isso que vai começar a reduzir cada vez mais, Tá? É, eles não vão poder gastar aqui ó isso aqui é questão de gastos com defesa né defesa e guerra tá para mim isso aqui vai só aumentar a questão da China a questão da Rússia isso aqui vai só aumentar a questão de da, da segurança social né social security aqui né que é pensionistas enfim isso aqui eles não podem mudar tá inclusive a questão da, da Medicare aqui né o... Uh, gastos com, com saúde lá às vezes não vão poder mudar isso aqui senão vão gerar uma revolta no, no povo lá tá então acho que não vão poder mudar nem defesa né pessoal então para mim isso aqui tudo ó, vai manter ou até aumentar tá inclusive então se eles começarem a aumentar a, a, a muito essa a, a taxa de juros aí eles vão começar a aumentar fortemente aqui a, a dívida aqui o, o, o interesse o, o, o juros aqui na, na dívida deles tá isso aqui gera um problema enorme pessoal tá muito grande aí porque é, eles, como é que eles vão fazer então para poder é, quem vai comprar essa dívida, eles vão ter que emitir títulos para alguém tem que comprar essa dívida alguém tem que pagar por essa dívida aí, tá eles vão ter que obviamente rolar essa dívida adiante, mas alguém tem que uh, no caso uh, né, pegar isso aí, né pessoal e conforme eu mostrei para vocês aí, né a gente viu que todos os países aqui, quem vai comprar essa dívida dos Estados Unidos aqui, quem vai comprar títulos do, do governo aqui, né pessoal é complicado, olha os outros países aqui, estão todos endividados, né? Todos endividados aqui, tá? Então, quem que vai pagar isso aqui? Como é que eles vão fazer para poder, é, né? Quem que vai pegar esses títulos aqui do governo, né? E vai pagar isso aqui, tá, pessoal? Na minha opinião, a única forma dos Estados Unidos resolver isso aqui vai ser através de mais impressão de dinheiro, tá? E para mim, eles vão aqui agora, né? Inclusive, nesses nesses, é, esses, esses 10 bilhões aqui, que é estimados que eles não vão arrecadar aqui com com esse imposto da gasolina, pessoal, tá? Que eu mostrei para vocês aqui nesse, nesse, nessas notícias aqui, tá? falei a notícia aqui, eu mostrei para vocês. Uh, esses três meses que eles não vão recadar com gasolina, isso aqui vai vir, na minha opinião, tá? Com certeza de mais impressão de dinheiro, tá? Então, para mim, a gente aí deve estar, ou às vezes muito em breve voltar a imprimir dinheiro. É isso que eu tô, tô estimando aí, tá? Eu acho que a recessão não é uma opção aí a gente vê realmente o país os Estados Unidos entrando no default aí por exemplo seria algo bizarro né agora acontecer isso aí tá então para mim todos os Unidos, todos os países estão endividados tá pessoal então para mim a uh, todas as moedas aí vão cada vez mais perder valor tá ao longo do tempo uh, e, inclusive em conjunto, elas vão começar a perder mais valor tá eu acho que isso é uma, é uma algo que a gente vê né é o, a política de bancos centrais é uma coisa que não funciona né por isso que a gente está aqui em Bitcoin e, e eu acredito que na minha opinião pessoal realmente o Bitcoin ele é uma excelente né forma de cada vez mais tomar uma forma de uma, uma reserva de valor muito importante aí por isso que eu estou aproveitando essa oportunidade até setembro aí tá essas baixas de mercado tentando acumular o máximo possível de Bitcoin tá bom é, obviamente você tem que ter aí outras outros ativos aí tá não sejam loucos a gente botar tudo que vocês tem em Bitcoin tá mas para mim é, eu eu eu realmente acredito aí na, na, nos fundamentos tá? acredito que o Bitcoin é sim e vai ser cada vez mais comprovado a melhor forma aí de, de reserva de valor tá, é o que eu acredito tá bom e para mim é, é, todas essas moedas aí tá fiduciárias elas vão aí para virar porta tá, pessoal é basicamente o que eu acredito ah, essa estrutura aí de é, bancos centrais como eles funcionam as políticas monetárias realmente são totalmente falhas né? Tá? isso é o que ao longo da história a gente já viu que deu errado tá então é, para mim a única solução dos Estados Unidos vai ser hiperinflação, para todos todos os governos vai ser hiperinflação, tá e é, e não não vai ter jeito pessoal tá eles vão ter que aumentar isso aqui até inclusive para eles poderem né, a, a, a melhorar essa questão da dívida deles aqui ó esse gráfico ó esse gráfico aqui da, da que eu mostrei para vocês ó a única forma deles de melhor, melhor, melhorarem isso aqui reduzirem essa essa esse gráfico aqui ó, o total da da, da da dívida em relação ao produto interno bruto como é que eles aumentam o produto interno bruto, né? Eles vão ter que fazer, no caso, os preços, né? O produto interno bruto é em relação aos preços de serviços né? do, do, do país, né? Se os preços. e serviços, preços de serviços aumentarem no país, no caso, né? Eles vão estar, no caso, aumentando o seu PIB de forma um pouco artificial, né? Isso acaba jogando esse gráfico aqui para baixo. Né? Então, quando você aumenta lá, por exemplo, um corte de cabelo, passa para, sei lá, de, de 20 dólares, passa para 40 dólares, né? Você está aumentando ali também o PIB no país, né? No caso, né? Então, uh, isso de forma artificial, através da inflação, tá? Então, eles vão, para mim, os Estados Unidos vai sim aí continuar uma, uma inflação alta, tá? E acho que vai piorar a situação aí, e eles não vão conseguir aumentar tanto a taxa de juros, porque eles vão se complicar cada vez mais, e vão precisar imprimir, imprimir mais dinheiro. Então é isso, pessoal, eles vão se endividando, vão imprimindo mais dinheiro, vão se endividando, imprimindo mais dinheiro, até que não vai ter como isso aqui segurar mais, e a gente pode sim acordar de um dia a noite aí com total colapso, aí, tá? e, e nosso dinheiro não valer quase nada né no caso moeda financiar não vale nada então se protejam aí tá eu acho que é, comprar ativos aí que tenham realmente uma que seja uma reserva de valor nesse momento é importante você não acredita tanto no Bitcoin aí então pode buscar outras coisas acho que é, imóveis talvez outras outros ativos aí tá Mas para mim eu acredito que Bitcoin ao longo do tempo aí ao longo da história aí não vai me desapontar eu acredito que vai ser uma excelente reserva de valor Tá? a gente tem uma uma inflação controlada, são poucos bitcoins que vão ter aí, tá, pessoal? Vão ser só no máximo 21 milhões de bitcoin, tá? E eu acho que não vai existir nenhum ativo que tenha o bitcoin mais na minha opinião, tá? Uh, nenhuma, nenhum outro projeto, nada vai, vai, vai, ser, vai ser melhor que o Bitcoin, na minha opinião, é o que eu acredito. Tá? Então, você tem que fazer seu próprio estudo aí. Se você quiser que eu faça mais conteúdos sobre esse assunto aqui, eu posso fazer no canal, tá? Eu acho que é interessante, eu posso fazer aqui. Então, deixa seu like para apoiar aí, que eu volto a fazer mais conteúdos desse tipo aqui, que eu acho que também é interessante mostrar para vocês o que, que eu acredito aí, que eu acho que cada vez mais o Bitcoin vai ser uma, uma, uma reserva aí importante para gente aí, tá, galera? Então, acho que é isso. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Deixa o like se você gostou. Né, qualquer dúvida, deixe comentário aqui também Que eu vou ter o prazer de responder E a gente se vê amanhã para mais um vídeo Um abraço